Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Por enquanto, seu corretor da Serra Gaúcha, Canela. Gente, que dia lindo, maravilhoso. Quero te mostrar essa casa sensacional, uma casa lindíssima. 340 metros de área privativa, 680 metros de terreno, aqui no condomínio Quinta da Serra, em Canela. Gente, gente tem uma vista sensacional da casa lá para o vale. E eu quero te mostrar, vem comigo, vamos conhecer então, vamos subir aqui, ó. Ah, tem uma garagem ali, um estúdio ali embaixo, que o proprietário fez um estúdio para locação pelo ANB, tá? Eu vou te mostrar esse estúdio no final do vídeo. Agora eu vou te mostrar a casa, tá bom? Vamos subir aqui. Vamos lá, fazendo o um exercício. Olha só gente, ó. Vou fazer uma parada aqui, deixa eu te explicar. Aqui é a garagem para dois carros, tá? Os carros sobem por ali, a avenida principal do condomínio é ali, os carros sobem aqui que tem um estúdio. E aqui ali por dentro da garagem acessa a casa também. Nós vamos acessá-la por fora agora. Vamos lá! Casa bem diferente gente! Casa tem três andares. 340 metros de área privativa Deixa eu só limpar o pé aqui Então tá gente, seja bem-vindo Seja bem-vinda à sua casa na Serra Gaúcha Eu vou parar aqui um pouco Pra te mostrar esta vista gente. Olha que linda vista Olha que top gente, o laguinho lá Vê se eu consigo dar um zoom Linda né Você tem essa sacada aqui gente Ó, No living da sua casa Olha que sensacional Agora sim Quero te mostrar Detalhe por detalhe, só vou limpar os pés aqui Dessa linda mansão Que entrou à venda pra gente Aqui no Quinta da Serra em canela. Vamos lá. A gente começa aqui, gente, uma lareira, a lenha revestida com porcelanato que imita madeira e revestida com marrom imperador. Piso porcelanato, rebaixo em gesso. Aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar. Aqui a escada e essa escada. Bem aqui onde está, o engenheiro deu a opção de ser feito um elevador. Aliás, ficaria muito bom essa casa aqui. O corretor está quase morrendo <risos> de cansaço aqui. Mas vamos lá. Olha só. Aqui acessa diretamente a garagem. E você pode ter acesso até o próximo piso que eu vou te mostrar lá em cima. Então aqui, gente, ó. É o living da casa. Sala de jantar. Sala de estar. Sacada Integrada aqui, gente Com vista, olha que vista linda, gente Do Quinta da Serra aqui E vamos desbravar essa casa Então, vamos descobri-la com você Aqui é a parte da cozinha A gente tem um fogão cooktop Aqui, isso aqui, gente, é um quartzo Não é quartzo aqui Acho que é um celestone, gente, ó Lindo esse granito aqui, esse mármore Cozinha tá aqui Aqui a gente tem a torre quente, forno e micro-ondas Aqui mais um espacinho, gente, ó então um cantinho alemão. Você tomar aquele café de manhã. Aqui, meu cara, deixa eu te mostrar. O terreno, ele continua, ele vai subindo e continua lá pra cima. E no final do vídeo, nós vamos lá conhecer, tá bom? Eu vou te mostrar lá. O terreno é bem grande. E aqui, é a área de serviço. A casa, ela tá... Ela é de morador, tá gente? Então, não vou tá, abrir no armário, se nem tá dentro, entrando muitas coisas pessoais tá bom então aqui essa é a parte da casa o segundo andar o segundo piso embaixo lembrando que é um loft que inclusive deixa eu te falar o ano passado na verdade esse esse essa, essa temporada a proprietária chegou a fazer 7 mil reais de renda em um mês um mês o loft ali embaixo é totalmente isolado da casa que antigamente era um estúdio de música vamos lá conhecer mais então da casa Olha só, aqui a gente tem uma suíte, tá gente? Vem cá, vou mostrar aqui, é a suíte principal da casa. Um banheiro de introvertino, bem grande, espaçoso. Aqui a gente tem um close, também. E aqui a cama do casal, gente, com ar-condicionado split. As aberturas são de PVC automatizadas. Tem vista pro vale aqui também. Tem um... Aqui uma penteadeira, um joia com espelho Aliás, a casa vai ficar mobiliada Vai ser apenas objetos pessoais E algumas decorações ó. Tela mosqueteira Olha a vista, que linda, gente Pro lago Maravilhosa, né? Olha só, gente ó. Canteirinho com flor Bem da linda essa casa Vou encostar aqui E vamos continuar, então Demonstrando pra você essa casa maravilhosa. Aqui a gente tem calefação em toda a casa e os banheiros têm piso aquecido, tá bom, gente? Esse banheiro aqui tem piso aquecido. Deixa eu ver onde é que tá o Não achei. Mas ele tem piso aquecido aqui, tá bom, gente? Ah, aqui tá, ó. Termoestrato aqui. Então aqui a gente viu a primeira suíte. Aqui é o lavabo, gente, ó. Lavabo da casa. Aqui do lado, gente, ó, é um dormitório que foi transformado num estúdio. E, um estúdio, não, num home office. E todo esse acervo aqui, gente, ó, maravilhoso. Vou dizer pra você, não tá vendo. <risos> Mas você pode fazer uma proposta, né? Pode completar a casa. Olha aqui, deixa eu te mostrar, gente, ó. Ó, disco de LP. Ó, tem um cubo aqui. Eu não, não, eu não vou dizer de quem é essa casa, porque senão... Você vai querer vir ver, é um cara aí que é quase famoso <risos> Ó, então, aqui é um home office que na verdade, virou um home office, na verdade é um dormitório Então nós temos dois dormitórios aqui no segundo piso, tá bom, gente? Eu vou mostrar muito aqui, porque é particular, tá bom? Aqui, meu caro, antigamente era um terceiro dormitório que virou um espaço gourmet Maravilhoso, espaço gourmet, gente, ó uma mesa aqui de madeira, tranquilo para você sentar aqui, e esperar o aperitivo, só se chama churrasco. Churrasqueira tá ali aqui, tem um balcão todo de marmo gente. E olha aqui essas pedras ferro iluminado olha. Linda, né? Aqui a gente tem uma cristaleira linda, maravilhosa aqui. Você acessa ao pátio da casa, faz toda a volta aqui. A churrasqueira tá aí, olha que linda essa churrasqueira, gente, ó. Os detalhes, ó, o um puxadorzinho. Linda demais. Aquela, aquela porta lá isola também. Aqui a gente acessa o segundo piso, a gente vai acessar. E aqui, gente, ó, aqui é tipo uma dispensa que o proprietário fez. Deixa eu te mostrar. Ó, tipo uma dispensa que também você pode, se quiser, transformar num banheiro, num lavabo. Tem espera aqui também, tá bom? E agora sim nós vamos subir mais um andar. Vamos lá, corretor, fôlego. <risos> ai ai tô brincando não a escada aqui a gente é bem é bem leve bem tranquilo aqui olha só aqui o proprietário fez um mezanino e colocou então aqui uma espécie de academia né tem a bicicleta tem aqui as faixas pé direito alto aqui mais uma sala de estar né gente mais uma sala de estar um sofá um cinema para fazer aqui tranquilamente a fazer ambientizar aqui se quiser Abertura de PVC, gente, ó. Deixa mostrar a vista aqui, ó. Uma sacadinha. E o terreno vai lá pra trás, depois eu vou te mostrar, tá bom? Olha que nostalgia o cara aqui, gente. A é grudadinha na casa. Linda, né? Deixa eu encostar aqui. E aqui, gente, deixa eu te mostrar. Nós temos dois dormitórios ali, tá? Mais dois. E pra aquele dormitório foi feito esse spa aqui maravilhoso, gente, ó. Olha essa banheira de hidro aqui, duas pessoas tranquilo, madeira tratada, tem aqui os, os holofote focal, chuveiro já a gás, prontinho aqui gente, é um banheirão sensacional, você curtir o frio <risos> da Sé, as pessoas vêm curtir o frio, mas não gosta de passar frio, vai entender né, mas cada um, cada um, olha só, agora eu quero te mostrar, nós temos mais dois dormitórios aqui, o barulho do ar-condicionado, gente, ó tá ligado aqui pra esquentar o ambiente ó, aqui nós temos mais um dormitório lindo esse dormitório aqui porque ele tem uma vista sensacional vem cá comigo que eu vou te mostrar olha essa vista aqui temos uma sacada aqui que interage com os dois quartos aqui olha essa vista aqui, gente, que linda linda, né? maravilhosa gente que casa top casa linda demais o projeto dela a arquitetura dela o condomínio a vista que ela tem e deixa eu te falar que o preço gente do céu o preço tá uma barbada hein eu vou deixar sobre consulta mas você entra em contato que você vai se apavorar gente olha só aqui é o segundo quarto é de uma moça não vou Abrir muito, filmar muito, mas quero te mostrar que é a mesma sacada que a gente saiu ali, gente, ó. Lindo, né? Também com ar-condicionado. Olha que legal esse lustre, diferente, né? Belo dormitório. Uh, e aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar. Aqui é a casa de máquina. Nem eu vou abrir aqui, tem bastante máquina aqui. Não é meu trabalho mostrar a máquina. E aqui, meu caro, ó, é onde tem o espaço pra você colocar o elevador pra acessar até aqui, ó. Então eu virou um quartinho de jogar, joga tudo aí, depois eu pego. Então aqui o elevador sairia aqui. Então a casa tem possibilidade para ser colocado um elevador, como ela tem três, três pisos, né? E com a faixa de 100 mil você coloca um elevador, você sabia? Não é caro um elevador. É mais barato que uma BMW. <risos> Gente, que casa mais linda. O vídeo talvez fique um pouco grande, mas... Nós temos que explorar todos os ambientes. Agora eu quero te mostrar o terreno ali atrás. Que na verdade, nem eu vi antes. Vamos lá conhecer, olha só. Tudo isso aqui é parte aqui da casa, tá gente, nos fundos. E esse terreno que eu vou te mostrar aqui, faz parte do seu terreno na matrícula, na escritura. Vamos subir mais uma escada aqui. Vamos lá, manda energia pro o corretor. Pra ele ter respiração <risos> para subir Olha só, quem gosta de natureza, gente Olha só Olha a vista aqui, gente, ó Da sua casa, na serra E o terreno, ele vai mais a fundo ainda, gente Olha só O terreno vai, sobe lá pra cima e faz um triângulo aqui, ó Tá vendo? ele tem uma cerca Faz um triângulo e vai lá pra trás Vou ficar por aqui. Não vou subir muito mais. Olha só a gente a vista aqui da natureza, hein? Lembrando que você está num condomínio fechado. Que inclusive aqui, dá pra fazer um quiosque, um pergolado, alguma coisa, pra poder você usar essa parte aqui. Linda, né? Fechadinho de árvore, ó. Quem gosta de natureza? Bacana, né, gente? Agora, para finalizar, eu vou te mostrar o loft, o estúdio lá embaixo. Vem comigo, vamos lá. Então, gente, descer a escada aqui ó, que leva ao living da casa. Essa escada que leva ao living. Tem outra escada aqui que dá acesso por dentro da casa, que também sai no living da casa. E a gente tava lá em cima, lá atrás, né? Agora eu tô aqui embaixo, na garagem para dois carros. E aqui, meu cara, olha que é um gatinho, olha que lindo. E aí, rapaz? E aí? <risos> Carinhoso ainda, ó. Carinhoso, né? Olha só, então aqui é a garagem para dois carros, né? E aqui tem o estúdio, loft, tá, gente? Um estúdio, um apartamento de um quarto, um loft, um flat, JK, não sei como é que chama na sua cidade. Que a proprietária tira uma boa renda aqui, gente. Olha só, então aqui é uma sala de estar. Olha que bonitinho o painel aqui, tudo iluminado, ó, de estar, sofá, aqui uma cozinhazinha, uma copa, né, cozinha, aqui o banheiro aqui atrás e o dormitório aqui do lado, ó, banheiro, parte do box, vaso e aqui o dormitório do casal. Gente, esse apartamentinho aqui nesse condomínio, tá? chega a tirar sete mil reais por mês de aluguel em mim. e ele é totalmente desvinculado da casa desvinculado quarto banheiro cozinha e sala e o pessoal pode usar a garagem aqui sem problema nenhum e pode também usufruir da parte do condomínio gente o vídeo era isso aqui eu quero finalizar te mostrando a fachada aqui da casa muito obrigado por chegar até o final e não esqueça, gente, esse imóvel está com um ótimo preço, um excelente preço. Vale a pena você entrar em contato e conferir num condomínio de luxo tradicional e consagrado da Serra Gaúcha. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia e sua semana e estamos aguardando o seu contato, meu querido minha querida, tá bom? Um abraço, tenha uma boa semana e até mais. Tchau!